interrogação no vídeo de hoje eu Bruno Sica vou revelar todos os detalhes dessa notícia e também muitas atualizações sobre a tour do RBD sim ou não se vai acontecer então ó se inscreva no canal e vem conferir tudo isso e muito mais agora E atenção geração RBD, muita calma nessa hora, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar todos esses detalhes. E toda vez que tem vídeo falando sobre rebelde RBD aqui no canal, tem que deixar o um comentário falando que Eu sou rebelde! Ah, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, combinado? E vamos lá pessoal, desde que aconteceu né, a live Ser ou Parecer do RBD em 2020, Todo mundo, né, acompanhou o ano de 2021 para ter a tão esperada o show, o tour do RBD. Mas as notícias do momento, né, que foram ao longo de todo esse ano, né, que assim, a tour do RBD a tão esperada vai acontecer em 2022 hora e outra surge uma notícia falando detalhes, né, dessa tour, mas nada, nada até o momento está confirmada. E essas interrogações, essas especulações, acabam surtindo efeito negativo, principalmente para o RBD. Nós aqui, fãs do RBD, toda a geração, fica com as expectativas mil, porque muita coisa acaba acontecendo e muitas pessoas aí, que eu já dei vários alertas, né, acabam aproveitando dessa situação toda Toda dessa situação, toda né, para dar golpes e por aí vai, então, muita atenção nessa hora. As confirmações que nós temos, né, desde a live, ou melhor, a tour do RBD é que vai acontecer sim, mas nada, nada está garantido para que isso aconteça em 2022. Nós passamos o mês né, de outubro, né, afinal dia 4 de outubro, dia mundial do RBD, era a data para que sim fosse anunciada oficialmente a tour do RBD, mas isso não aconteceu. O ano de 2021 está aí acabando e até o momento nada nada de uma confirmação da tour do RBD. As notícias que nós temos, né, cara, que dá indícios que essa tour realmente vai acontecer foi desde aquela entrevista do produtor, né, falando que sim, vai ter a tour do RBD em 2022 e uma notícia que pegou todo mundo de surpresa né que todo mundo conseguiu captar essa informação é que a reagravação da música sempre estado aqui vai ser interpretada foi né autorizada registrada lá na ASCAP, né que é a central aí que autoriza que registra todas as músicas internacionais para essa música na voz também da Dulce Maria dando mais aí ó sentido mais aí especulações que a Dulce Maria está sim confirmada para essa tour que vai acontecer, ou até então todo mundo espera que aconteça, e eu espero muito. Mas essas notícias não veio nada nada oficialmente do RBD ou da gravadora e por aí vai, são essas especulações que estão aí no mercado e até então nada nada de confirmação. O que gera essas notícias, né, que eu dei lá no início do vídeo, falando que a tour do RBD está cancelada, tem notícias, algumas especulações falando sobre isso, é porque até o momento, nada nada, de fato, tem uma confirmação. Nós estamos acompanhando outros shows, outros festivais para 2022, que já estão sendo aí confirmados os locais, vendas já de ingressos e por aí vai, e nada, nada de uma confirmação do RBD. Principalmente as datas, né, que todo mundo estava especulando que ia ser entre março, abril e maio de 2022, outros festivais, outros importantes shows estão sendo confirmados e as vendas estão aí. E isso mostra que essa organização para que de fato aconteça a tour não está sendo tão feita assim, não está sendo tão organizada como todos os fãs, todo, como todos nós merecemos. né As notícias do momento que falam que todo mundo está esperando essa fase da pandemia aguardar, melhorar né, no mundo todo para que sim eles façam né, essa confirmação. Mas até o momento nada, nada. E principalmente nessa questão aí, né, da pandemia, o, para os países que o RBD pretende fazer o show, existe aí as regras de regras sanitárias, né? E principalmente a vacina está aí como obrigatórias em vários lugares aí que o RBD pretende passar. E isso pode ser o que está aí prejudicando o andamento das negociações para essa tour do RBD em 2022. O próprio Christopher, que volta e meia e faz algumas polêmicas, sabemos que ele é anti-vacina, e isso pode ser um empecilho aí para essas negociações, negociações né, serem confirmadas. E ele fala o seguinte, ele fala sobre isso falando assim. Nada é seguro atualmente. Temos conversado, temos nos aproximado bastante, mas tudo depende muito de como avançarão as coisas no mundo. Mas se chegamos a ter os shows, penso que poderia ser nos Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina e México, falou aí o Christopher. Mas isso é aquela questão, né como ele é anti-vacina e esses países aí que ele citou agora um pouquinho nesse depoimento, todos esses... Tem como obrigatoriedade e exigem a carteirinha da vacina que as pessoas que, principalmente, participem de shows e festivais e até de acessar alguns países, né? precisa mostrar a carteirinha de vacinação. Infelizmente, o Christopher, Christopher é anti-vacina e isso pode ser um dos itens aí que estejam aí impedindo ao andamento aí das negociações do show da tour do RBD, não só aqui no Brasil, mas em, em, entre outros países também. Aqui no Brasil, uma atualização aí, né, que teve para a vinda do show da tour do RBD no Brasil é que a empresa Live Nation é a responsável por trazer, né ela assinou o contrato por ser a responsável pela tour do RBD aqui no Brasil. Mas nada, nada oficialmente confirmado também, mas segundo informações de bastidores, esse contrato já foi assinado. Mas isso que mais espanta também é que mesmo com esse contrato assinado, ter essas informações, essas movimentações, que nada, nada oficialmente aí está confirmado desse show do RBD. Eu lembro que nesse período todo da semana do RBD, né, que iniciou no dia 4 de outubro, né, todo mundialmente, e tudo é comemorado o Dia Mundial do RBD, a própria gravadora Universal Music mostrou uma carta e foi assinada por todos os integrantes. Lógico, com exceção do nosso querido Ponte, mas lá estavam todos. O Christopher, o Christian, a Dulce, a Maite e a Anaí, que falando que Logo, logo, teremos novidades, que é essa carta que você está vendo agora. Então, isso mostra que todo mundo, volta e meia, dá alguma notícia, dá algum posicionamento. Mas é isso que acaba gerando outras especulações. E essa notícia, né, que eu falei desde o início do vídeo, que a tour do RBD pode ser cancelada, essas especulações acabam surgindo sim, porque não tem nada, nada confirmado. Então, ó, vamos torcer para que os organizadores aqui do Brasil, de fora, tudo... Dê um posicionamento de fato para todas as nossas gerações aí do RBD por uma questão de respeito falam de fato vai ter a tour, ainda estamos organizando para falar a real o que está acontecendo né volta e meia surgem notícias que o RBD também está gravando novas músicas então eles acabam soltando algumas fotos isso é bom, mas mexe muito com as nossas expectativas a nossa ansiedade fica a mil sim porque a gente quer ver sim essa reunião quer ver todo mundo no palco a gente poder ir com saúde tudo e acompanhar essa tão esperada, essa tão aguardada tour do RBD. E é lógico, pessoal, aqui no canal você tem todas as informações, eu sempre venho com algumas atualizações para falar sobre essa tour do RBD. Lógico, eu sei que essa notícia tudo é um banho de água fria para nós, mas a gente tem que estar tá com os pés no chão, porque a gente cria aquela expectativa, mil, eu, acontece isso comigo, né? E com você que gosta do RBD, acredito que também, mas a gente tem que estar tá com os pés no chão para que a gente não fique aí tão deprê, tão baracosho, caso essa tour não aconteça. O que mais deixa também todos nós aí atentos, né? Essas notícias, esses movimentos que cada integrante aí tem com a sua carreira é, pessoal, a sua carreira solo. A Maitê gravando um novo vídeo, a Dulce Maria fazendo várias participações, lançando um novo álbum. Ela aí falando que tinha uma música, né? Ela com a Marília Mendonça, se você não sabe esses detalhes, na live que ela falou... Que ela, o um pesar né, da, da morte trágica aí da Marília Mendonça. Se você não viu esse vídeo, seleciona o card aqui e assista esse depoimento que ela deu numa live. Que ela ficou chocada por tudo que aconteceu dessa música que ela ia lançar junto com a Marília. Então são vários projetos que cada integrante do RBD aí faz por fora mas nada nada dessa confirmação da tour do rbd é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que todo mundo esteja gostando né aí do canal das informações que a gente traz para vocês novas atualizações a qualquer momento então você sabe toda vez que tem vídeo falando do rbd de rebelde tem que deixar no um comentário falando que eu sou rebelde e se você não é inscrito ó, se inscreva agora mesmo um beijo e eu espero voltar com a confirmação da tour do RBD? Sim. Beijão.